Vai fazer um vídeo aqui no canal fala sobre o react aí do Vampeta com o Nilson César. É rapaz, reação aí do Vampeta e perdeu a aposta né? Pro filiado. Pro, pro né? Segunda-feira tem um programa do bate-pronto, mas é isso galera. O Mengão campeão da Libertadores, campeão, campeão da Copa do Brasil. Agora o Flamengo é tricampeão da Copa do Brasil, mas antes. Quero que você se inscreve no canal, deixa o teu like Inscreve no canal, deixa o teu like Ativa a notificação pra não se é perder nada Compartilha pra galera 0 a Eu, Eu o Flamengo, 0 o Atlético Aí vem ficar agora o seu primeiro Ele tá sempre o aqui na esquerda Tem Petro Pitino, Pedro Zaninou Parabéns pra Ailton Lucas, vai chegando aí, Ailton Lucas O bate atleticano, a saiu aí. Pegaram Ailton aí, Lucas Dá sentido e cartão um amarelo Ih, para vermelho! É vermelho! Falei! Mas que anta! Que anta! É o Pedro Henrique! O, o Filipão fica inconformado, mas eu citei isso quando ele tomou amarelo. Olha, ele vai ter que jogar com cuidado. Aí foi uma anta prejudicando o time inteiro dele, e expulso o Pedro Henrique. E olha, não tem dúvida, outro amarelo. E tá fora! Mas como é burro! Eu achei que ele atingiu só a bola, viu? E o jogador do Flamengo veio correndo, bateu no corpo dele e caiu. Sei, de qualquer forma, saiu, tá. vai ter que resolver. Eu acho falei. que foi uma entrada daquelas, como é que, o risco. que é a expressão? Imprudente, correu risco, isso sim. Imprudente. Correu risco. Imprudente, né? Correu risco, mas ele não atingiu o jogador do Flamengo. Não. O lance tá, eu falei pro Linha aqui... É, fora do ar, quando ele fez a falta no Gabigol, Gabigol de costa não precisava, desnecessário, ele deu uma chegada levou o primeiro amarelo né, e acaba prejudicando aí vai, você vai tirar o Vitinho ou o Vitor Bueno ou, ou o Roque, que estão jogando bem prejuízo muito grande para trás de um cara desse pode jogar né, Vamp? Todo um trabalho feito por água abaixo, né, Vamp? é, então agora vai ter que se defender mais ainda, né? Tá pedindo para ver o VAR porque ele só pegou na bola e então... tal, Vai, né? jogou o o jogo, para o Cotinei, na ponta, vem o Cotinei, o a para o time do Flamengo, vai o Cotinei em primeira para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tenta a finta, bote para cima dele, Everton Ribeiro domina, fez o giro, fez a finta para o Cotinei, que recebeu, Everton para tocar, vai pegar Everton de para o pra Codinelli. o cruzamento do Everton posição legal de Gabigol o bola cruzada o Gabigol já chegou na pequena área e tocou Escorando de perna à esquerda profunda no gol do Atlético e para a torcida do Flamengo no mundo inteirinho Gabigol, Gabigol, Gabigol, Gabigol é o pico a emocionado, é a festa do Flamengo! O meu coração tá batendo o cobro negro! O meu coração bate o cobro negro agora! Flamengo Cabe gol! Atlético Paranaense 0! E agora vento! E galera, esse foi o vídeo do canal Flamengo é Tri da Libertadores. Deixa eu contar aqui uma história, né? Que. Depois que o Paulo Souza subiu o time, o Renato Gaúcho foi embora. O Paulo Souza teve muitos problemas né? com jogadores, com problemas familiares. Jogadores tinham problemas familiares. E aí isso não estava certo, né? E aí o time jogadores, jogadores não viu o trabalho do Paulo Souza. E o Dorival chegou, arrumou a casa e ó, tá montando o timaço. Eu sei que o Flamengo hoje, para mim, foi mal, mas... Acontece, né, pô? Acontece. O Palmeiras jogou mal contra o Flamengo, né? Que. que qual é a diferença? O Palmeiras jogou mal contra o Flamengo. Palmeiras, é, no primeiro tempo você que abriu o placar, logo no comecinho do primeiro tempo. Aí depois lá, empatou o jogo. Né? Mas cara, aí depois virou, aí falha de Andrés. E aquele jogo é pospenso, mas é falha do André também. Aí, de... aí o Flamengo jogou com o River. E aí depois o Flamengo né, foi... jogou mal. No primeiro tempo não estava bem. O torcedor do Flamengo se preocupava. No segundo tempo também tava não estava bem. A única, sust... A única coisa que o Flamengo assustou, o River Play foi naquele lance. Logo aos mais de 50 minutos. Do segundo tempo, o Bruno aqui sai correndo, aí toca pro, pro Gabigol, o Gabigol chuta, bate no Dela Cruz, aí volta pra Everton Ribeiro, e aí o Armando defende. Ou seja, aquele foi o único susto, ou seja, não então gente, então a gente tem que falar, a gente tem que ser bem realista. Que final de Libertadores o time não joga bem mesmo. Jogou, não um jogou bem? Importante que foi campeão da Libertadores, meu amigo. Importante que foi campeão da Libertadores, tá bom? Vamos chorar, não vamos chorar e migar, não vamos pedir para diretoria montar o time. Não, vamos comemorar, que é dia de comemorar. Então é isso. Quero que você se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para galera, é muito importante, tá bom? Valeu, fui!